Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, the Words, Techniques, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons, vou lhe passar uma ideia na pentatônica de mi menor com sétima, na técnica do sweep, tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu vocabulário, beleza? Música Então aqui pensando na pentatônica nós vamos começar tônica, terça menor, quinta justa, sétima menor e tônica Primeira palhetada eu faço cima, baixo, baixo, baixo, cima Beleza? O próximo fragmento nós vamos começar agora na corda de número 5 quando eu pego 12, 14, 12, 12 e 14, certo? a ideia do sweep está aqui então ficou no início lá agora o mesmo fragmento, começando na corda de número 4 Certo? Pegando 12, 14, 12, 12, 15. Agora para finalizar na corda de número 3, nós vamos pegar 12, 14. Agora na 2, 12 e na 1, 12. E matou aqui na nota Sol. Sol. Então é isso aí, meus queridos. Espero que você tenha gostado dessa Free Lessons Relâmpago. Beleza? Aproveite os seus solos. Então é isso aí. Gustavo Guerra, Underworld Techniques.